Fala galera, vamos fazer um feijão hoje com o mínimo de ingrediente possível Vamos fazer meio quilo de feijão Vou usar Um tomate Uma cebola Um pedaço de tocinho de porco uma me... Mais de metade de da calabresa, Costelão A panela E o um fogo, lógico, né? Ah, e não pode esquecer do meu talento que vai ser utilizado Fato importante Primeiro eu pego o tocinho joga o toquinha da panela, depois joga a cebola, o tomate, a calabresa, o costelar, joga tudo dentro do fogo aí, dentro do fogo não, da panela. Último vai o feijão, você joga de caroço em caroço. Mentira, pode jogar tudo em <risos> Depois joga 5 litros de água Brincadeira, só uma vasilha dessa. tape direitinho. Bota na pressão. Deixe por umas 3 horas de relógio. Quando você vê o estudo tá da panela, ele tá com ele. Brincadeira. Deixe 30 minutos. E ele tá bom. Bora ver no que deu. Será que prestou? Oxi. Pronto. Feijão feito com sucesso. Agora, vou botar no prato de comer. Já é pra experimentar, né? Olha. Lembrando que tá dessa cor, porque... Eu não gosto de corante. Nem de... Para muitos importante é a cor, para mim não. Para mim o importante é o sabor. Um pedaço de osso já para experimentar. Beleza? Então foi isso. Vai ficar com a cor na boca vocês aí. Quando não vou dar nem um pouquinho. Já se inscreva aí no canal. Vou esperar aqui. Pronto, se inscreveu? Então valeu. Até o próximo feijão.